Mas vamos começar como sempre, vai. Bom dia, estranhas. Tutupau. Nesse vídeo eu vou tentar refazer aquele azul maravilhoso que a gente fez no Circus Hair uns meses atrás, aí nessa quarentena tô tendo que me virar aqui em casa preso em casa mesmo e é isso, eu tô horroroso ó, o cabelo tá enorme horrível barba também vou começar primeiro dando só um cortinho né, pra não ficar tão mendiguinho e aí depois vou pra tinta vai ser drama Veja só o que aconteceu. Gente, hoje é um outro dia, porque ontem eu cortei o cabelo, dei uma arrumada na barba. E como tava tudo muito limpinho, não é bom passar descolorante, né? Então a gente vai fazer hoje, no dia seguinte, antes de eu tomar banho. E aqui já estão as coisinhas separadas, ó. Ó, oh, a gente vai usar esse descolorante aqui, não sei marca, não sei porra nenhuma. Foi o que tinha na farmácia que eu pedi pra trazer... Ah, ih! Perigo! <risos> que eu pedi pra trazer na quarentena aqui, né? Que era o que dava. Aí tem... Eu, só, esse aqui eu já usei da outra vez. Esse aqui é um novo. E aqui tem as tintas que a gente vai usar. A Jubarte e o polvo. E um creminho pra dar um degardezinho. A luz tá meio ruim. Porque eu chutei a minha ring light no último Drag Night. Então vamos com essa luz mesmo, tá? Já coloquei uma camisetinha que pode sujar. E agora vamos tacar descolorante na cara inteira. Como mais importante a raiz, eu vou começar primeiro pela raiz. Depois passo em tudo. Bora! E agora vamos fazer a pior parte, que é o bigode, que entra no nariz, é um saco. E vamos esperar agora de 20 a 40 minutos. Eu acho que eu vou esperar 40 minutos se eu aguentar. Vamos ver. Porque a Ard, gente, não é igual descolorante do salão, né? O deles é profissional. Esse aqui, eu acho que as mulheres passam no corpo, esse negócio aqui. Mas enfim, a gente é forte, a gente aguenta. Vamos ver. É assim que eu sair do banho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vou jogar um videogame aqui. Tô aqui jogando meu Animal Crossing, amando. Vocês jogam videogame, gente? Ixi! <risos> primeiro eu vou começar com um pouco desse creme aqui, maravilhoso. Que ele dá uma diluída na tinta e faz render um pouco mais. Eu vou tentar fazer igual o Rodrigo fez, mas não vai dar certo, a gente sabe. Ele fez um degradê, né? Enfim. A gente vai com aqui ó, com a jubarte primeiro. Vou colocar bem pouco, porque esse aqui é a parte mais clarinha. E vamos mexer. Ixi, tá fraco. Ainda precisa de muito mais. Essa é a primeira cor, então. Bora. Ah, ficou bem claro. Ficou mais claro do que eu achei que ia ficar. Eu achei que ia ficar mais amarelo. Mas acho que pro que a gente quer vai dar. Aí vamos começar por essa tinta aqui que eu acabei de fazer. Ela tá mais clara de todas. Eu ainda vou fazer um tom mais escuro e o tom mais escuro de todos. Então esse aqui eu vou começar a fazer as linhas. E o começo da sobrancelha e aqui o miolinho. Se der a tinta, se não der a gente vai pra tinta pura logo. Vamos lá. Fiz até a metade. Aí o meio eu vou fazer com o azul mais escuro e as pontas com o roxo. Quer dizer, pretendo. <risos> Vai dar certo? Vamos descobrir já já. Tô com medo desse azul clarinho ficar verde, porque tá meio amarelo pelo, né? Amarelo com azul dá o quê? da verde. Agora vamos pro jubarte puro. Essa cor é bem forte. Do meio pro final. Do meio pro final. E agora, vamos meter brasa no azulão, seja o que Deus quiser. E agora, vamos pro cabelo que tá faltando aqui, essa lateral. Vou pôr um azulão nervoso, pra fazer o degradê com o azul clarinho lá em cima. E depois vai ter um roxinho no final, né, Quem sabe que é importante. De cor, e agora Vamos para o roxo Nosso querido roxo, polvo Pra o polvo eu vou colocar puro não vou dissolver ele não Vai ficar um pouco manchado? Vai! Tão preocupado? Não de baixo pra cima, esse roxo louco. Agora Meia horinha, vou tomar um banho. Já volto, já já. Beijo! Oi, você tava aqui ainda? Olha, acabei de sair do banho, tô tomando um drinquinho. Olha esse resultado, gente. Então, como eu falei, aqui no telhado, na poca telha. Ficou um pouquinho esverdeado, porque tem que ficar branco, né? E o branco mesmo só no Circus Hair, meu amor, com o Rodrigo. Em casa é complicado, sozinho. Mas tá aí, ó, a sobrancelha ficou ótima. Não passei nenhuma maquiagem agora, saí do banho mesmo. Pra vocês verem, nu e cru, o degradê da barba ficou bem bonito. O roxo não destacou tanto quanto o Rodrigo tinha destacado no salão. Mas ficou bonito, deu um degradê, deu uma profundidade na barba. Tô me olhando, tô olhando aqui pra vocês, mas eu tô me olhando aqui do outro lado. Aqui que é <risos> É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se for fazer em casa, gente, toma cuidado. O descolorante é sério. Cai cabelo. Se tiver química já, outras coisas, presta atenção. Vai ficar careca em casa, na quarentena, hein. Eu fiz porque eu só tinha descolorido uma vez lá no salão, então eu sabia como tava meu pelo. Não ficou elástico, não caiu, não nada. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal aí se for a primeira vez que tá aqui. Se já tiver inscrito, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Dá um like aí, se ficou até o final agora. Gente, dá um like.